Meus amados que estão aqui nesta live do Ser das Estrelas, do Novo Humano, esse é o nosso querido Léo Schneebli. Isso! <risos> ou, ou algo parecido. Perfeito! <risos> o Léo também fala do assunto Novo Humano. E o que a gente estava falando outro dia, sabe, Léo? É como o Novo Humano está chegando para nós, para nós todos. Uhum. E a gente está apenas captando essa mensagem e que nós vamos a cada dia mais trabalhadores né, tratando desse tema novo humano. Então, antes Sim. que a gente entrar no tema novo humano, eu vou pedir que você se apresente um pouquinho, fale um pouquinho de você, para uhum. este público lindo saber um pouquinho mais de você. Vamos lá. Uh, então, pessoal, meu nome é Léo Schneebeli. eu falo aqui de Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Sou, uh, além de contratado um arcturiano de nona dimensão, professor e mestre em arquituris, em missão aqui nesse planeta maravilhoso, e terapeuta holístico também. E estou aqui para tentar ajudar todos aqueles que buscam um pouquinho mais de iluminação porque o que é a luz se não o conhecimento? Né? E através dessa disponibilidade que nós então conseguimos é, proporcionar aqui para o planeta Terra, para nós é realmente uma honra é, passar por esse momento de transição planetária ao lado de vocês, justamente porque nós já passamos pelo nosso processo de, planeta, de transição planetária mais de uma vez. A diferença é que, para nós foi um pouco menos dolorido do que para vocês, porque a nossa dualidade era muito mais leve do que vocês tinham. Só que isso fazem quase um milhão de anos, ou mais de um milhão de anos, para dizer a verdade. Então, assim, é tem bastante tempo. Mas entendemos exatamente o que vocês estão passando, através de, de todos esses processos, através dessas energias que chegam aqui nesse planeta, que no momento. É muito difícil para a fisicalidade de vocês, para o veículo físico, suportarem toda essa, toda essa carga energética, mas queremos dizer a vocês que estamos sempre a um pensamento de distância, sempre que vocês precisarem de nós, estaremos aí é, batendo a sua porta, porque essa é a nossa missão e nós, nada, na verdade, nos orgulha mais do que estar aqui ajudando vocês nesse momento. É uma delícia receber mais um arturiano. Eu não sei por que eu me conecto aos arturianos, eu não sei por, por que, que será? eles estão à minha volta, né? mas assim, eu tenho imenso prazer em trabalhar com eles, porque eles fazem parte da minha jornada e muitos dos meus processos são os arturianos que assumem. Muito embora eu me considero uma trabalhadora em missão do comando Lasta, e dos confederados, então as minhas comunicações, as minhas canalizações são de várias raças, né? não uhum. só dos arturianos mas eles são muito presentes na minha vida. E o senhor uhum. e a senhora de arturus me receberam na primeira vez que eu estive em contato com essa energia. E, assim, bom. Gratidão, né? gratidão por você estar aqui, gratidão por você estar aqui em missão. De Arquituros conosco. Fala aqui um pouquinho do nosso público, né? Denise. Ai, Andréia, Maria da Glória, Gisele. Gente, vocês são muito lindas. É, Luciana Ribeiro, Andréia Vendrém, Gisele Padgênio, tem as que entraram antes, Luciana. Denise Delgado, minha amiga. Denise de Sena, Cláudia de Rofosec. Débora de Toledo. Meus amores, nós amamos vocês. E cada vez que a gente expande um pouco mais, a gente é preenchida, tomada por um amor ainda maior. E quando a gente fala que a gente ama vocês, isso é real. Essa é a nova dimensão. É um amor que a gente não precisa conhecer vocês Fisicamente, porque a gente chama a humanidade inteira. Então, sejam muito bem-vindos, compartilhem, convidem os amigos para que mais pessoas entrem nessa Grégole de Luz e possam estar contribuindo com a eliminação e o despertar massivo coletivo que nós estamos tendo e que muito em breve terá o seu ápice. Nós, como hum. trabalhadores da luz, estamos aqui né, à disposição e convocando, né, chamando aqueles que se sentem tocado no coração uhum. para poder também participar desse lindo processo. Você não precisa estar aqui na frente falando, né, você pode ser um agente transformador na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, é, como um transeunte. não importa. Você é um agente de transformação a partir do momento que você se abre para você mesmo, para o seu despertar e para a sua luz. Então, Léo, como será o novo humano, Léo? É... Então, né? Nesse momento de, de processo aí finalzinho de transição planetária, né? A gente vai ter aí uma, uma, como é que nós vamos dizer? Algumas modificações, né? na verdade, genéticas. Nós já estamos recebendo esses updates, né? Essas, esses downloads de novas informações, mas é, é é muito mais para que nós tenhamos um corpo pré-evento do que propriamente dito por um corpo pentadimensional. Né? Depois que a quinta dimensão chegar na, na fisicalidade, no planeta Terra, nós seremos obrigados a trocar os nossos avatares físicos, nesse né? veículo físico que nós habitamos, os veículos é, pentadimensionais, né? porque a base é, da terceira dimensão é carbono, é uma base muito densa. E quando a gente fala de energias pentadimensionais, né? quinta dimensão e superiores, a base é silício, né? que é o cristal, que é muito mais sutil. Então, a, nós faremos, sim, essa... essa, essa transferência de consciência. E por que que nós falamos transferência de consciência? É porque tem que ficar muito claro que a partir da quinta dimensão ou no momento pré-quinta dimensão, é, aqueles que, que terão afinidade energética para com a quinta dimensão não experienciarão a morte para trocar de veículo físico. Então, aquilo que vocês chamam de alma ou de ou de, de superar alma ou qualquer coisa que vocês gostem de usar de denominação, nós só chamamos de consciência. E para nós é muito simples a transferência da consciência de um veículo físico para outro veículo físico. Então, na prática, o que vocês experienciarão na troca desse desse avatar, desse corpo físico, desse veículo, é como se vocês tomassem uma anestesia geral e piscassem o um olho no corpo de terceira dimensão e abrissem o um olho no corpo de quinta. Então, não existe o processo dor. Para nós, é uma tecnologia que nós temos há mais de 600 mil anos e é muito simples a transferência dessa consciência para de um veículo físico para outro veículo físico. Porque tem que ficar claro uma coisa para vocês que estão nos assistindo, e caso vocês sejam novos nesse processo de despertar, você não é esse corpo que você habita. Esse corpo não é nem 5% do que você verdadeiramente é. Esse corpo ele é somente um veículo que faz com que você experiencie a terceira dimensão aqui nesse planeta. Então, todas as vezes que nós mudamos de, direção, de de dimensão, nós mudamos de veículo físico. Será assim da quinta para a sexta, da sexta para a sétima, sétima para a oitava e por aí vai. Só que a diferença da quinta em diante é que nós não teremos mais o que nós chamamos de é, morte. É, simplesmente uma transferência de consciência sem nenhum problema. O Mas... É, eles já trazem para gente no, nas estações energéticas essas ativações né? uhum. começando esse processo de modificação uhum. para que haja um espaço para que a frequência seja aumentada uhum. e não tem como a gente ter é, um corpo sutil mais utilizado né? com a densidade de todos os traumas, dramas, os sofrimentos os dores que a gente ainda tem presos no nosso uhum. corpo físico. Então, toda uhum. essa liberação é necessária. Né? E aí a gente uhum. vai para umas questões científicas onde os cientistas já estão comprovando né? a modificação dos nossos corpos, das nossas células, o que impacta na nossa célula, né? o que faz com que a nossa molécula seja mais rápida ou mais lenta. E que é isso que é, nos leva para esse espaço de estarmos vibrando numa nova frequência. Né? Uhum. A gente precisa que todo o nosso corpo vibre de forma diferente, não mais uhum. na densidade da terceira dimensão. Para uhum. que quando a gente faça essa transição, seja possível fazer sem dor, sem transitar mais pela quarta dimensão, que uhum. atualmente né, a, gente, a gente se divide entre a terceira e a quarta. Então a uhum. gente vai para a quinta de uma forma maravilhosa, grandiosa, reconhecendo apenas a nossa luz, que nós somos. Uhum. Né? É verdade. E é muito interessante, porque, assim, embora nós tenhamos... É, a, a, e, na verdade, não só nós, nós tenhamos, mas eu vou até mudar a frase, nós temos e nos é, convocada a, a, a, a nós, né, seres encarnados, para que nós, então, tenhamos a autorresponsabilidade de uma forma total, no sentido de não existe um salvador, é, Sananda, o Jesus, não veio salvar ninguém, não vai vir salvar ninguém, a salvação é de cada um, o que ele veio foi trazer o amor e trazer a luz. E... E por que que nós estamos falando isso nesse exato momento? Justamente porque, quando nós trazemos para nós a autorresponsabilidade de, de nos curar e, consequentemente, nos salvar, nos preparar para esse evento que, que, então, será a, a ascensão é, humanitária, que em nada tem a ver com a transição planetária, são duas coisas que estão calhando de estarem na mesma janela do tempo, mas são 100% independentes uma da outra, esse é o momento em que a, o senhor Arturo esteve comigo há mais ou menos uns oito meses atrás, e ele falou assim para mim, nessa reunião específica, que se nós abríssemos uma porta escrito quinta dimensão, não teria nenhum ser encarnado nesse momento que poderia atravessar essa porta. Então, o nosso processo, sim, é de uma limpeza é, profunda interna em cada um de nós, de uma, de uma limpeza profunda, própria, né? Uma limpeza que nós fazemos em nós mesmos. Porém, ainda com essa limpeza, a limpeza que nós temos a capacidade de fazer com o grau de consciência que nós temos hoje, ela nos limpa até o que nós chamaríamos de página 3. Mas é, a gente limpa o suficiente para ter acesso à entrada da quinta dimensão, mas ao adentrar a quinta dimensão, todos os seres encarnados que farão a ascensão terão que passar por câmaras de cura, e são câmaras de cura arcturianas, que farão a, o ajuste final, a limpeza daquilo que você não conseguiu. Só que, porque é muito importante ressaltar isso, que nós vamos ressaltar agora, não é para você ficar em berço esplêndido e é esperando que tudo será resolvido na câmera, você precisa começar o processo e chegar até um ponto específico do processo se você conseguir chegar a esse ponto específico você será recebido e então ter afinidade energética com a quinta dimensão se você não chegar está tudo bem, não existe castigo em permanecer na terceira dimensão mas você precisará passar mais um tempo em um processo evolutivo e por nossa sorte em sete planetas, né? quatro nessa galáxia e três na galáxia vizinha que tem uma dualidade infinitamente inferior à nossa. Hoje nós temos de 0 a 10 uma dualidade que é 10, nunca aconteceu em nenhum lugar do cosmos essa dualidade, é por isso que, esse, entre aspas, experiência Terra está acabando, e nos próximos planetas, onde aqueles de terceira dimensão serão levados para lá, seja em corpo físico, seja em corpo sutil, a dualidade é entre 5 e 6, vai depender de como está a energia daqueles que estão indo. Então, eles serão é, divididos entre dualidade 5 e dualidade 6. E o que, que significa isso na prática? Continua, continuamos com dualidade, continuamos com guerras, continuamos com violência, continuamos com, entre aspas, o véu do esquecimento. Lembrando que esse véu não é etérico, não é espiritual, é, um, é uma armadilha arconte física que impede que você lembre das coisas, mas isso está sendo desmantelado. E só que lá é muito mais suave. A diferença entre, entre aspas, o certo e o errado é infinitamente menor do que aqui. A polaridade lá, ela não trabalha entre 0 e 100, ela trabalha entre 30 e 70, ou 40 e 60. É uma polaridade muito menor, então a gente tem muito menos violência, muito menos é, situações que poderiam causar... É, é todos os problemas que nós experienciamos aqui no Planeta Azul. Maravilha, maravilha. Só notícia boa. Só <risos> notícia que, boa. Do que você falou, eu vou chamar atenção duas coisas. Primeiro é que nós estamos condicionados aqui, pelas nossas experiências, né, a colocar a nossa responsabilidade no mundo puro. Então, a gente veio de um histórico onde sempre alguém tinha um poder sobre a espiritualidade que a gente colocava na mão dessa pessoa. E o que nós vemos nesse processo de transição é que nós estamos colocando na mão dos trabalhadores da luz, nós estamos apenas substituindo, querendo que os trabalhadores da luz façam o processo que é individual de cada um. E não existe isso, né? Ter responsabilidade hum. significa você ser totalmente responsável pelo seu processo. Nós estamos aqui, como trabalhadores da luz, para trazer as mensagens, para trazer as informações, né? até para estar ao lado de cada um que precisa de um suporte, de um apoio, mas a gente não faz o trabalho interno de ninguém. Cada um vai ter que pegar a sua enxadinha né? e ir lá cavar o que precisa, trazer à tona para curar. Então, saiam do papel de que eles são menos. Ninguém é menor do que ninguém. Ninguém é menos do que ninguém. Apenas estamos em níveis conscienciais um pouco diferentes. Né? Uhum. Cada um está no seu nível consciencial. Isso é muito importante, muito importante, muito importante. E a outra notícia boa que você trouxe foi com relação a tranquilizar as pessoas, porque, assim, é, a gente vai para a quinta dimensão, a gente vai para a quinta dimensão, sim, e quem não for? Né? Aquele meu amado, né? O meu marido, meu filho, meu pai, a minha mãe, meu irmão, que será deles? Serão destruídos, né? O planeta Terra não vai mais abrigá-los. Então, assim, a gente sabe que eles vão com outro espaço, que, pelo seu nível consciencial, né? Mas que será muito mais brando e mais leve do que a polaridade uhum. que nós temos aqui. Então, assim, isso é um refrigério para a alma de todos nós. Com então, uhum. gratidão por essa informação. Imagina! E, e assim, queria é, é salientar duas coisas. Primeira, com relação à autorresponsabilidade. Nós entendemos que a culpa não é de vocês, porque vocês vêm recebendo informações há milênios sobre religião e o que a religião faz a religião ela tem o hábito de terceirizar a sua responsabilidade então se deu sorte se, se deu certo foi Deus que me deu, se deu azar foi o diabo que tomou e não existe isso tudo tudo que acontece é na sua existência só tem uma única pessoa culpada e essa pessoa é você para o bem e para o mal E por que que nós estamos trazendo essa ciência agora para sua mente consciente? para que você compreenda que a chave da mudança está nas suas mãos. E quando nós, terapeutas holísticos, ajudamos os processos, nós nunca curamos ninguém, porque nem Jesus curou ninguém. É você que se cura. O que nós fazemos para com vocês é o mesmo que Jesus faz, que é o quê? É, te dar condições propícias para que a cura aconteça. Então, assim, quando você pede para alguém enviar um reiki para você, o reiki está sendo enviado, nós fazemos o trabalho do envio da energia, mas o trabalho de receber a energia é seu. Então, muitas das vezes as pessoas estão em uma situação muito difícil, às vezes com doenças terminais, às vezes com diagnósticos de, de doenças muito graves, e as pessoas pedem, a cura e precisamos lembrar a vocês que a cura habita em vocês e o, o corpo físico esse veículo que vocês utilizam hoje vou trazer uma informação que talvez vocês não saibam mas ele é pronto para durar entre 400 e 450 anos o fato de só durar entre 70 e 100 é culpa de vocês porque através de má alimentação, de todas as radiações e energias que nós recebemos, de todo o estresse que nós passamos, de todas as preocupações, nós não cuidamos desse veículo. E está tudo bem. Por isso que você está aqui, por isso que você troca de veículo. Mas é só para vocês entenderem que a cura acontece através de vocês. O que nós fazemos é proporcionar, propiciar a vocês condições melhores do que vocês estão. Então, por exemplo, por que que Jesus, quando pessoa, as pessoas ficavam próximas dele, elas eram curadas sem precisar pedir a ele, porque o consciente de luz dele era tão alto que aonde há luz não há sombra, não há não há ressonância com a doença. Então, é por isso que muitas curas acontecem aconteciam junto de Jesus. E por que, que eu estou falando no nome dele, nosso querido e amado mestre sanando. Porque, para que vocês entendam o nosso trabalho, ele era da centésima, quinquagésima, quarta dimensão. Nós estamos querendo ir para a quinta felizes da vida. Então, vocês veem a diferença de consciente lumínico entre nós e ele. Nunca existiu nesse planeta nenhum ser com, a, com o volume lumínico que ele trouxe para nós. tá? E agora vamos falando daquela parte de que as pessoas que estão indo para a terceira dimensão terão, então, a... Uma, uma dualidade mais leve, o mais lindo não é só a dualidade mais leve, mas é a dualidade livre dos arcontes. Então, o processo escravatório da quarta dimensão, na qual ele é muito bem explicado, entre aspas, pelos espíritos, porque eles acreditam que o processo que os espiritismo acredita é o processo verdadeiro, na verdade, eles só explicam a encarnação, o processo de karma e processo encarnatório, Roda de Sansara, sob o olhar dos arcontes, mas com uma visão bonita, para que vocês acreditem que está tudo bem, não vai mais existir. E o que que significa isso? Você passa, então, a obedecer o karma cósmico. E o que que é o karma cósmico? E o que, que é o karma hoje dos arcontes? Não existe vínculo entre aquele que você supostamente fez mal, porque a sua consciência é de que não existe o bem ou o mal, tudo é neutro. A sua consciência é que, se a minha experiência foi para ser assassino e eu assassinei cinco pessoas, não me gera vínculo, porque a experiência dessas cinco pessoas foi ser morta por um assassino. Então, não existe essa obrigatoriedade, é uma escala evolutiva. E o que, que significa isso? Você pode optar em estar na terceira dimensão no planeta XPTO como um assassino, e terminou essa experiência, você fala, não gostei dessa experiência, eu perdi 70 anos da minha vida, 40, 30, tempo que você durar no corpo físico, e você fala assim, agora eu quero uma outra experiência, eu quero ser um monge. Então você não precisa nem ficar no planeta de PTO. você vai para um outro planeta de terceira dimensão, que tem a mesma qualidade energética do que você está, para que você continue essa evolução sem a necessidade do que é, os espíritas chamam de roda de licensada, que graças a Deus acabou. Então, assim, é para que vocês entendam que vocês estão livres. O karma que, dos contratos que vocês trouxeram para a existência é que vocês estão agora. Eles estão rasgados e vocês estão livres. Tudo que vocês fazem na sua existência hoje é responsabilidade de vocês. Por isso, mais uma vez, trazemos aqui o, a, o entendimento a vocês que tudo está em suas mãos. A chave da sua felicidade... Que é o seu estado de plenitude e alinhamento com o seu superior. Reside nas suas mãos, não na mão de Sananda, não na mão de Mãe Maria, não na mão de um pleadiano, arcturiano, alfa-centauriano ou quem quer que seja. A mudança está em você. É, é esse estado consciencial de mudança que faz com que você, então, compreenda aonde você pode chegar. E tudo que nós fazemos é iluminar o caminho. Mas quem decide atravessar o caminho é você. Eu recebi uma canalização muito interessante, acho que foi numa live, acho que foi, foi no YouTube mesmo, numa sessão energética que eu fiz aberta aqui no YouTube, onde eles diziam assim, é, a frequência está aí, a luz está chegando ao planeta, né? ela tá vindo como nunca ela vem maciçamente né e cada dia chega mais mas cada um vai receber de acordo com o seu recipiente cada um vai receber né de acordo com aquilo que estiver aberto para receber porque ela tá aí para todo mundo se você tiver Perfeito. um copinho você vai receber um copinho se você tiver uma tampinha vai ser uma tampinha se você tiver um balde vai ser um balde se você tiver uma piscina vai ser uma piscina né então assim cada um recebe aquilo que está aberto para receber a quantidade tá errado quem recebe a tampinha e quem recebe a piscina não gente cada um está no nível que pode uhum. cada um vai receber de acordo com a sua condição se hoje você recebe uma tampinha amanhã você recebe um copinho até você chegar na piscina respeite Exatamente. o próprio processo não é... É mas assim, perfeito, perfeito, é exatamente isso, vocês precisam ter a consciência de que vocês estão no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas e o seu tempo é perfeito porque ele é seu e ele não pode ser vivido por nenhum outro ser e nós seres pentadimensionais e dimensões superiores, nós amamos vocês incondicionalmente, para nós não faz diferença quem você é, porque tudo que nós enxergamos é a sua luz e mais nada. A gente estava aqui desesperado, gente, de não estar ao vivo com vocês, porque a luz caiu e voltamos. Na verdade, eu tinha até terminado uma frase. Então, é... acho que a gente pode seguir sobre a tranquilidade que a gente vai ter com relação a aqueles que vão para a dualidade desses outros planetas de terceira dimensão. Né? E... Uma coisa que também eu acho muito interessante e muito, muito bacana ressaltar para vocês aqui, que talvez é, deem uma acalento uma ao seu coração, é que, gente, é, me foi muito batido e tem sido muito batido para mim nesses últimos 15 dias, para que nós tomemos muito cuidado com relação a como nós tratamos a transição planetária no sentido de é, separação do joio e do trigo quem merece, quem não merece, quem está pronto, quem não está pronto. Isso é uma visão dualista, uma visão de dualidade em cima disso. Não existe nenhum problema em permanecer na terceira dimensão e nenhuma vantagem no sentido de você não é melhor porque você está ascensionando a quinta dimensão. O que existe são frequências energéticas que ressoam com a terceira ou frequências energéticas que ressoam com a quinta. Então, assim, muito cuidado quando nós é, trazemos esse assunto, às vezes, na roda de, um, de uns amigos ou através de uns conhecidos e queremos falar um pouco sobre... Ah, vamos falar sobre transição planetária. Aí todo mundo fala, ah, que legal. Então, e aí vai separar o joio do trigo. Aí o que você pensa logo? Putz, será que vou? Será que não vou? Será que estou pronto? E não é o processo, não é isso Não existe maldade. Não tem, tem, um, tem um lado ruim da dualidade. É o lado, assim, ótimo, eu fiz... É, é, é o possível para ter a minha frequência energética pronta para a dimensão, por uma questão de que eu tenho feito isso, não nessa existência, mas em centenas de existências para poder fazer isso. Então, não é uma coisa que você resolve hoje. E por que que a gente está falando isso para vocês? Muito é dito sobre, ah, vai ter uma ascensão em massa, vai ter... Não vai ter, gente. Que não, não, é a grande minoria que está pronta para fazer esse, esse momento, esse movimento ascensional e está tudo bem. Não tem errada, não tem castigo, não tem, não existe mal. Lembrem-se sempre, tudo o que acontece no cosmos é neutro. Por que, que o seu eu superior te ama tão loucamente? porque ele só enxerga em você a luz, ele não enxerga as besteiras que você faz no caminho e ele não puxa o teu saco quando você acerta alguma coisa. E é assim com todos os seres galácticos, nós não estamos interessados nos seus erros nem nos seus acertos. Nós simplesmente amamos. E como isso é possível? Porque a diferença entre estar na terceira dimensão e na quinta dimensão é que na terceira dimensão nos obrigamos a sentir as coisas. Então, nós sentimos o amor, nós sentimos a compaixão. E na quinta dimensão, nós somos. E é por isso que para nós é muito fácil, porque não existe outra maneira, porque nós já somos esse amor incondicional. Os relacionamentos pentadimensionais e superiores, principalmente entre, entre, entre relacionamentos é, é, afetivos, é, seja marido e mulher, é, seja filho, pai, ou qualquer coisa do gênero, eles não são baseados no amor, porque você é o amor. Eles são baseados em uma troca energética. Os casamentos acontecem por períodos de tempo. E esse período de tempo ele pode durar três segundos ou três mil anos, porque nós não experienciamos a morte na quinta dimensão. Mas só permanecemos unidos àqueles, enquanto nós temos o que trocar com eles. E quando isso acaba, nós damos as mãos, nos damos um longo abraço e seguimos o caminho para uma próxima, um próximo parceiro, uma, uma, que nos traz alguma coisa que nos ajude a nossa elevação. Assim são os relacionamentos pentadimensionais. Eu não amo fulano porque fulano é lindo, eu não amo fulano porque fulano é rico, eu não amo fulano porque ele puxa o meu saco. Eu amo a todo mundo. Eu amo os arcontos que fazem essa besteira nesse planeta. Eu amo aos reptilianos, eu amo aos draconianos, eu amo aos pleadianos. eu amo a todos os seres com a mesma intensidade. Porque, independentemente, para que lado você está jogando na dualidade, todos são feitos do amor de Deus. Eu acho que isso aqui tem que ficar muito claro para todos. A pergunta maior se vocês hoje estão nos assistindo e pensando assim, será que eu estou pronto ou não estou pronto para ir para a quinta dimensão? O quão você ama o candidato que você não gosta na eleição? A sua resposta está aí. Você ama aquele que não vai assumir ou aquele que vai assumir? Se você é contra, entre aspas, ou não votou nele? A sua resposta está aí. Isso é estar ou não estar pronto à quinta dimensão. Esse. Não importa quem ganhou ou quem perdeu. O que importa é que o amor é idêntico. Você está pronto para amar identicamente? E amar não é concordar. Amar não é passar a mão na cabeça. Amar é enviar a sua luz para ele, independentemente dele aceitar ou não. Isso é o amor incondicional. O amor incondicional, ele não tem condições, como o próprio nome diz. Eu sei que parece redundante, mas é porque nós temos uma percepção de amor incondicional muito humana. E o amor incondicional de Deus, o divino, ou da fonte criadora, ou do que a gente quiser chamar, dos seres centradimensionais e daí para cima, é um amor que ele compreende que você é parte dele. Que nós somos parte do tudo e do todo, concomitantemente. É impossível se separar dos arcturianos, dos Pleiadianos, dos sirianos, dos andromedanos, dos reptilianos e dos arcontes, porque somos a mesma coisa. Essa semana chegou a consciência, esses dias, né? E a gente está num processo em que a gente acha que a gente precisa lutar. A gente precisa lutar para ter paz, a gente precisa lutar para ter amor, a gente precisa lutar para ser feliz. A gente não precisa lutar. A gente precisa ser. Eu sou a paz. Eu sou o amor, eu sou a felicidade. E o que ele sempre trazem para a gente é assim, olha para qualquer ser na sua frente, como sendo luz que ele é. Esse é o nosso processo. Uhum. Reconhecer a luz de todos, porque todos somos luz. Quando a gente atinge esse estágio de reconhecer a luz do outro, independente do que o outro está fazendo, dizendo ou se comportando, a gente chega no amor incondicional. Porque o amor incondicional, como o Léo falou, né, a gente quer humanizar o amor incondicional. Não dá para humanizar o amor incondicional, porque ele é incondicional. A palavra diz que ele não tem condição. Ah, amor de mãe é incondicional. Não, mãe, amor de mãe é condicional, sim. Ai, sim. Eu amo meu marido incondicionalmente. Não, mas não, meu amor. Isso é amor humano. <risos> A gente está começando a vislumbrar o que é o amor incondicional. A gente está começando a acessar dentro de nós o que é um estado de paz, o que é um estado de amor e o que é uma alegria genuína. Nós estamos começando o nosso processo e a gente está é. expandindo e que estamos convidando sempre. É, reconheçam esses estados Quando você os acessa Para que você possa expandi-los uhum. Sempre uhum. Você sempre pode voltar aquele estágio né, Daquele aquele momento em que você acessou isso Porque naquele momento que você acessou Aquilo já é seu reconhecido Porque sempre foi seu Mas ali você reconheceu uhum. Todo o seu ser reconheceu a vibração inteira mudou, a frequência mudou. E você pode voltar ali quantas vezes você quiser. E cada vez fica mais fácil e mais expansivo. Então, o ser de paz, né, que começa a acessar o seu próprio estado de paz, ele vai voltar lá muitas vezes e cada vez ele vai se sentir mais em paz, mais em gratidão, mais em amor. Mas em alegria, porque o destino da gente é ser feliz. Eu costumo dizer que a primeira missão. Isso. Quando nós enxergamos isso através dos olhos arcturianos, é, muitas pessoas entram em consulta conosco, mas perguntando assim: mas qual é a minha missão de alma? Qual é a minha missão nesse planeta? Qual é a minha missão para com a minha família? Você tem duas missões primárias, e elas são mais importantes do que todas as outras missões. A primeira missão é ser feliz. E a segunda missão é ser luz. E por que que ser feliz vem antes de ser luz? Porque é impossível você ser luz num estado de infelicidade. O estado de felicidade é o estado do seu eu superior. É quando você está feliz, aquele momento em que você foi mais feliz e você todos os seres que estão aqui, independentemente da vida que você tenha, você lembra qual foi o momento que você teve de maior felicidade na sua vida. Esse momento é o seu momento de alinhamento perfeito com quem você é. Você quer se lembrar o que é ser pleno? É esse momento. Você quer saber um gostinho da quinta dimensão? É esse momento, 24 horas do dia. É isso. É a felicidade absoluta. É a plenitude. E é... e, e e o que é ser luz? Ser luz é ser informação. Mas não é ser informação no sentido de fazer catequese com seu parente porque vocês de sobre transição planetária e eles não. Ser luz significa ser exemplo. E às vezes você se pergunta, mas como eu posso ajudar os humanos nesse processo de transição planetária? É ser a sua melhor versão de você mesmo. Quando você é a sua melhor versão, você emana essa luz, e nós, arcturianos podemos enxergar essa luz do espaço. Então, quando você anda na rua, quando você dirige o seu veículo, quando você entra dentro de um shopping, dentro de um prédio comercial, ainda que você esteja mudo, muda, você aumenta o consciente de luz do lugar. E isso, para nós, já é um excepcional fato. Mas quantos de vocês se preocupam em tomar conta da própria energia? E a pergunta maior é, vocês sabiam que essa é a sua única, única obrigação? Você não é obrigado pela energia de ninguém. Você chegou sozinho nesse planeta. Você vai embora sozinho nesse planeta. E quando eu digo sozinho... Você pode estar na sua mente pensando assim, eu cheguei sozinho, mas se eu morrer num acidente de carro com todo mundo, cada um vai para um lugar. Você vai sozinho, você não vai dar a mão para ninguém. E se chegar à quinta dimensão, você vai sozinho. E não significa que as pessoas que você ama não vão também. Mas significa que não é sua responsabilidade. A sua responsabilidade começa e termina em você. E olha que libertador é isso. Você não é obrigado a provar nada para ninguém. Todos vocês que estão nos escutando agora, eu tenho uma novidade para vocês, que vai mudar a vida de vocês para todo o sempre, nesse exato momento. Prestem bastante atenção e anotem no caderninho de vocês. Vocês não devem satisfação a ninguém. Ninguém marido, esposa, pai, mãe, filho, tia, cunhado, papagaio, amigo, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Léo, mas por que isso? Quem ama incondicionalmente, não se preocupa. Quem ama incondicionalmente, sabe que não vai fazer nenhum mal a outra pessoa, porque você não faz com o outro o que você não quer que faça com você. Mas a satisfação... Você não deve. Você não deve explicações. Eu vou dizer mais, você não deve explicações para Deus. Sabe por quê? Porque você é Deus. Você deve satisfação a você mesmo e mais ninguém. Então, liberem-se disso. Liberem-se deste peso que vocês carregam há íons de tempo. Vocês vêm desde Lemura e Atlântida e Mu, trazendo esse peso que é colocado por esses seres que controlam esse planeta, como se fosse obrigação sua. Não é. Você é livre disso. Nós estamos aqui lhe contando exatamente o que vocês vieram receber nessa noite, que é a libertação desse peso, dessa obrigação, e vocês não têm. Faça da sua vida o que você quiser, com a consciência de que você não quer fazer com os outros, o que você não quer que façam contigo. É só isso. Você quer ser feliz? Exatamente Eu essa é a equação. Simples assim. Então, largue essas amarras, solte esses grilhões, esses, esses cadeados pesados, essas correntes que vocês carregam. Porque vocês são pássaros. E como um pássaro, vocês nasceram para voar. É muito fácil morar na gaiola porque as gaiolas são o lugar, os lugares, aonde a certeza existe. Só que a vida acontece no voo, não acontece na gaiola. O que você está esperando para viver? Chegar na quinta dimensão? A hora é agora. Não é daqui a 10 minutos, é agora. Seja você esse agente da sua própria transformação, porque ninguém será você. Já me caiu uma Que é assim, Deus, né? Esse tempo todo, viemos trazendo essa crença de que Deus se afende com o que a gente faz. Então, a gente trouxe uma história de culpa e de auto-punição, né? A gente não precisava que ninguém nos punisse, porque a gente já estava... Tá... Então a gente ia se punir, é né? o tempo inteiro. Temos que isso perdure até hoje, né? Quando as pessoas ainda estão buscando que os mestres, né? que Deus, que os anjos, que os arturianos, seja lá o que for, nos perdoem porque nós não estamos dando atenção ou porque nós não assistimos a live que era para assistir, mas a gente que disse que a gente que tinha que assistir, a gente que colocou esse peso, a gente é que se cobrou porque não assistiu toda. Eles não estão se importando com isso. Eles estão muito mais interessados, como o falou, na nossa luz. Porque eles nos enxergam como nós somos em essência. Eles não enxergam a gente, essa caixinha humana aqui, né? que a gente está falando um palavrão, né? ou fazendo qualquer outra coisa. Eles amam incondicionalmente. Agora você imagina o Deus que é a fonte e nós que somos esse Deus que também é a fonte. A gente está se, se descobrindo. E essa descoberta é linda. Então, assim, não tenha medo. Se você não está vendo o próximo passo da escada, ou se você não está vendo a escada inteira, o seu eu, que é a sabedoria, que vai lhe intuir a dar aquele passo, vá. Seu coração está lhe chamando, vá, coloque o pé, não importa se você está vendo, aquele é o caminho, o seu coração está lhe dizendo, o seu coração é o seu superior. Quando a gente fala do coração, a gente, não é o coração físico. Esse espaço energético que nós temos aqui, que tem uma frequência diferenciada, que é o nosso portal da ascensão, o nosso portal sagrado. É aqui que a gente está conectando, a gente está saindo daqui para aqui. Então, assim, dá o um passo. E se você quer que as coisas, à sua volta mudem, mude você. reconheça assim, É quando você faz esse movimento interno que você muda. Que as pessoas reconhecem que você mudou. aí elas querem saber o que foi que você fez que você fez, você está tudo diferente. Por quê? Porque ele enxerga a paz em você. Ele enxerga que não há mais julgamento, você não está mais se importando em julgar o outro, se o outro está com uma roupa curta, ou se a maquiagem está pesada ou leve, ou se fulano tem um sapato bom e o outro não, se o carro é do ano, se você tem uma mansão, sabe? então aquela pessoa que está lhe acompanhando estão mais próximos né é quem vai ter mais mudanças eles vão querer encontrar a mesma paz que você tem encontrado eles vai querer encontrar a alegria que você encontrou é, é, é esse é, é, é um processo de transformação não é impondo um né Léo? <risos> exatamente, é através do exemplo não tem outra maneira de ensinar é ensinar que eu digo assim Deus me livre, longe de nós que é a pretensão de ensinar algo para alguém mas a melhor maneira de você conseguir ajudar aqueles que estão em volta de você, na verdade não é a melhor, mas é a única, é através do exemplo não tem outro jeito o exemplo arrasta, quer ser líder, faça primeiro não mande quer ser líder, seja o exemplo. Mas você não pode, não vai pegar a mão de ninguém. Eu, às vezes eu me lembro assim, existe uma postagem, eu não sei se é meme, se é uma, uma frase que os que os brasileiros usam, ninguém larga a mão de ninguém. Gente, então fiquem muito tranquilos, todos vocês de mão dadas na terceira dimensão. Porque não tem outra maneira. Vocês chegarão juntos lá. Eu vejo, às vezes, e, e, e fico impressionado, porque alguns canalizadores é, dizem assim, ah, o processo de ascensão, de transição planetária foi adiado em 10 anos, porque nós não temos quórum é, é, é energético, humano, gente, o processo de transição planetária é uma coisa, recessão humanitária é outra, o planeta vai ascensionar, que não sobra um ser vivo aqui em cima, ele não está preocupado nisso, ele está num processo de 3 bilhões de anos para chegar onde ele está, não será uma raça humana que vai fazer a diferença. Uhum. A raça humana, não em contrapartida, tem a sua janela de oportunidade de aproveitar a carona e entrar na quinta dimensão. Mas, mais uma vez trago para vocês a urgência da auto Vocês precisam ter a consciência que só e somente só vocês conseguem fazer esse processo. Ninguém vai ajudar vocês no processo. Vocês podem se inspirar em pessoas, se inspirar, mas o trabalho é seu. Ah, eu já fiz 158 tratamentos e já passei por 45 terapeutas lindo, o que você fez para mudar com tudo que você soube deles? Nada, serviu de nada. Então, gente, é, que é só deixar esse último recado assim para vocês, para que vocês observem muito dentro de vocês a autorresponsabilidade, a consciência de que o processo, ele é pessoal e intransferível. Que ninguém vai passar igual a ninguém, mas mais do que isso, ninguém vai passar por você o que você precisa passar. Então, Beth, queria saber se tem alguma. Será que tem alguma pergunta para a gente responder aí? Você consegue ver isso? Tem algumas perguntas. Vamos Desde lá. antes da gente cair, mas a gente estava desenvolvendo aí o. o vamos lá. É. se depois da quinta dimensão não existe mal o ego e a não-luz, se Sananda que está na centésima, quinquagésima, quarta dimensão, por que ele veio encarnado aqui e os outros não se importam? Não sei se está clara a pergunta. Não ficou muito claro, mas, gente, quando você pensa... Na pergunta aí, eu vou trazer essa pergunta para um senso de autorresponsabilidade. Alguém tem a obrigação de se importar? Nem Sananda tinha. Quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que vem à cabeça é estou terceirizando mais uma vez a responsabilidade que eu tenho. Vocês precisam compreender o seguinte, todos vocês, enquanto vocês estão encarnados, seja semente estelar ou não, esse planeta que vocês habitam é de vocês. E o que que significa isso? É sua responsabilidade. Vocês ficam bravos quando o vizinho de vocês diz que a, sua, que, que a tua grama está mais alta do que deveria, que a sua samambaia está atrapalhando a vista dele da varanda. Vocês odeiam isso. Vocês querem que nós sairemos lá da quinta dimensão, sexta, sétima, centésima dimensão, para adaptar com a vida de vocês? Isso é responsabilidade de vocês, o planeta é de vocês. Todos nós nos preocupamos com todo o cosmos, porque somos todos um. Porém, muito mais do que a nossa preocupação está a lei do livre-arbítrio. E se você não faz para com que melhorar isso, é responsabilidade só e é somente só sua. E eu amo você, incondicionalmente, respeitando a sua decisão. Acho que eu consegui responder, Beth. Talvez. Não sei que tá estava na cabeça da pessoa, né? Também não sei, eu espero se ter não conseguido. você uma resposta muito objetiva. Sim. Outra pessoa pediu aqui, Léo, querido, explique para nós melhor sobre sombra e luz na terceira e quinta dimensão. Na quinta dimensão, a gente já não tem mais a consciência da sombra. A gente sabe que ela existe, mas ela não habita entre nós. Então, por exemplo, hoje temos infinitos trabalhadores da luz, até de outros planetas, lutando contra a sombra. Mas são seres penta. É, é, é, dimensional, dimensionais para cima, lutando contra seres de terceira dimensão. E por que, que essa luta não é desigual? É porque, embora os seres que dominam esse planeta sejam de terceira dimensão, eles têm 600 mil anos na nossa frente em avanço tecnológico. O que, que significa isso na prática? Bom, eu não sei se vocês podem recordar um pouquinho, mas nos últimos 100 anos a gente inventou avião, carro... É, é, telefone, internet, Wi-Fi, satélite, foguete, isso fora o que eu não posso contar. Você acha que 600 mil anos fazem diferença? pensa em 100 e você vai ver o volume de evolução que essas pessoas têm. E evolução tecnológica, zero moral. A sombra não tem nenhuma evolução moral. Um ser desse de não-luz, ele jantaria o próprio filho para não passar fome sem que isso vertesse qualquer lágrima dele não existe o senso moral a moral é zero se existisse eles não fariam o que eles fazem então assim, a diferença é essa e na terceira dimensão onde nós experienciamos os, os dois lados pelo livre-arbítrio nós temos a opção de jogar dos dois lados e eu vou dizer para vocês todos nós sem nenhuma exceção já jogou pro lado de lá não uhum. existe inocente nesse planeta tá? nenhum de nós que nós estamos aqui para aprender, mas também fomos enganados. Nós não fizemos de propósito um plé de anjo encarnado aqui, ele não virou assassino porque ele queria. Mas é porque existem vários aparelhos de controle, fora o engano, fora e eu... o, o, o esquecimento de quem você é. Imagine agora você, com a consciência que você tem hoje, você perde a sua memória e você sai de onde você está para a China. E tudo que você tem é a roupa do corpo. Sem lembrar de absolutamente nada, sem falar o idioma, sem compreender o que acontece, sem saber que ano você está, sem saber de onde você veio. Esse é o véu do esquecimento, que mais uma vez eu lembro aqui. Não é espiritual, é uma manta, é uma malha eletrônica através de vários dispositivos de controle no mundo inteiro, que faz com que você perca essa percepção. Tanto é que, eu não sei se vocês notaram, todas as vezes que nós falamos de feixes solares, o grande feixe, quando vier aqui para o planeta, a primeira, o primeiro atributo dele é destruir, é destruir o véu. Se ele fosse espiritual, o feixe não tem nada a ver com isso. Ele não atuaria no véu. É porque o véu ele é físico. Embora nós não consigamos enxergar, porque, por exemplo, o ar que nós respiramos é físico, mas eu não vejo o ar. O véu ele é físico e eu não vejo o véu, mas ele existe. E ele é um aparato eletrônico, de altíssima tecnologia. E a gente já tem o conhecimento de que os registros akásicos estão abertos. Quem quiser acessar uhum. os seus próprios registros, ele vai lá. Então, assim, muita coisa já foi solta, já foi liberta, muitos véus já foram retirados. né? Então, aqueles que estão escolhendo, já estão tendo acesso a muita coisa, né? Né? Por quê? Uhum. Porque a gente já está se livrando dos implantes, dos tipos, de tudo isso que foram colocados. Uhum. Exatamente. É, o Marcos pediu aqui, fale um pouco sobre felinos de síndrome A. Ah, fantástica live, o atual da nossa transição planetária. Ah, gratidão, querido. Eu sou suspeito, porque eu tenho vários amigos felinos. Eu amo todos eles com todo o meu coração e todo o meu entendimento. São seres magníficos. É, eu sou meio velhinho. Eu não sei a idade de vocês que assistindo, eu tenho 46. Então, assim, é, eu assisti na minha época um desenho chamado Thundercats, que eram os felinos e tal. Os, os, os, os sirianos de Sírios A são esses Thundercats da vida real. São seres maravilhosos, super benevolentes, extremamente inteligentes, exímios geneticistas, exímios cuidadores e exímios botânicos os, os os os os os sirianos de Sirius A são pessoas que trabalham muito com as ervas entendem da natureza interagem com a natureza de uma forma muito bonita é uma das raças que nós arturianos temos mais é, afinidade sem querer segregar um ao outro mas é porque assim os sirianos são realmente pessoas que trabalham muito próximo a nós em vários procedimentos de cura, e nós utilizamos muito da tecnologia dos sirianos quando nós falamos de... de, de desses tratamentos fitoterápicos, florais de bar, é, óleos essenciais, tem muito dedo dos sirianos nisso. E nós, como nós somos considerados os doutores do universo, nós, arturianos, nós gostamos de tudo que tem a ver com esse lado de cura, esse lado de, de, de autoajuda. Então, assim, é, eu acho que isso é o máximo que eu posso falar deles, sem, sem, sem que eles mesmos se pronunciem, porque todo mundo adora falar de si próprio. Então, acho que é isso. São lindos mesmo. É... A Rose perguntou: Como saber se estou realmente desperto ou se acho que estou desperto? Olha, o fato de você achar que está desperto já prova que você está desperto, que senão você não acharia. Eu acho que é um processo, na verdade, sim. É o despertar por si só, ele não é uma questão de, Como é que... não é uma ciência exata. Você não tem que fazer responder três perguntas numa prova para saber se você está desperto ou não. É um estado de consciência. Quanto mais você compreende que você é tudo e o todo concomitantemente, que você é Deus, que a chave da sua vida só reside em suas mãos e na mão de mais ninguém, é um sinal de que você está desperto. Agora, se você ainda é, acha que é, ser corrupto é legal... É, odiar o vizinho, porque o vizinho coloca a música alta, é legal, ou xingar uma pessoa no trânsito e querer que aquela pessoa morra porque você perdeu a, a, o horário da sua visita ou seu atendimento porque a pessoa atrapalhou o trânsito, é legal, aí eu acho que não está desperto. né? É, é um estado muito consencial, não existe uma matemática. Não, não, não é tipo dois mais dois. É um estado consencial. Eu acho assim, as pessoas que estão assistindo esse tipo de live, buscando esse tipo de conteúdo, já abriu os olhos. Com toda certeza, obrigado. Você resumiu muito mais do que eu preciso falar aqui. Esquece tudo que eu disse, ouve só o que a Beth falou e ela foi totalmente precisa. Não existe acaso. Você não está numa live dessa com esse teor se você não tivesse afinidade energética com a informação. Se você pois tem tá. afinidade energética com a informação, você está desperto. Despertando, tá? Não tem ninguém desperto nesse Estamos em processo. Isso, em processo. Mas já abriu os olhos. Exatamente. Se algo além do que acreditava, qual é a melhor ajuda que nos damos para enxergar tudo? Meditação, alimentação... Olha, a alimentação é bacana, é... mas... Não existe uma fórmula também. Por exemplo, muitas pessoas me perguntam, Léo, mas eu não consigo parar de comer carne. Então, eu vou contar para vocês que eu como carne até hoje. Eu como menos, mas eu como. Porque são 100 processos. A carne é um deles. Não adianta não comer carne e xingar o vizinho. Não adianta Sim. não comer carne e ficar irritado o dia inteiro. Não adianta não comer carne e trair o seu cônjuge. Isso é hipocrisia, não é ascensão. Então, assim, são são N processos. O principal, realmente, que você faz para se alinhar com essas energias superiores é a consciência da meditação e da contemplação. Poucas pessoas compreendem que a contemplação é tão poderosa quanto a meditação. E o que que é a contemplação? É você fazer aquilo que você ama com todo o seu coração. É aquilo que, aquilo que, por exemplo eu tenho um pet, eu vou brincar com o meu pet, eu fico ali achando que passaram 10 minutos e passaram duas horas. Isso significa que o seu cérebro estava em ondas teta, você estava em, em ondas elevadíssimas, totalmente diferente do, do, do, da, de ondas que você está no seu dia a dia. Então, por exemplo, é, sentar na natureza, observar as árvores, sentir a brisa no rosto sentir é, é, o cheiro da mata, o cheiro do mar, o mergulho no mar, pisar na areia, são momentos de contemplação, são momentos em que você está ali fazendo uma sinergia com a natureza. E isso funciona tanto quanto uma meditação, mas a meditação ela, ela é muito eficiente, é, é, porque a meditação ela, ela ela tanto quanto a contemplação tem uma única função, que é trazer você para o aqui agora, para trazer a sua presença para o momento presente. E o que que isso é importante? Muitas pessoas acham que as comunicações com seres é, pentadimensionais ou dimensões superiores acontece quando a pessoa eleva a sua vibração, e então o ser reduz a sua vibração. Tudo bem, isso tem um fundo de verdade. Mas muito mais importante do que isso é o seguinte, quando você está em estado meditativo ou em estado contemplativo, você passa, então, a coexistir no mesmo espaço que nós coexistimos, que é o espaço-tempo, aonde não existe tempo. É por isso que a hora voa, e você não sentiu que a hora voou. Quando nós estamos nesse espaço-tempo, junto com vocês, é muito mais fácil para vocês nos escutarem. E é uma questão de hábito. Você começa, então, a se habituar a estar presente no momento presente, Quanto mais presente no momento presente você estiver, mais fácil é de nos escutar. Por que que às vezes, por exemplo, o Léo, a Beth ou o Lu o Gia Sol, que são as duas são é, é, é, as duas duas irmãs estelares que trabalham comigo, por que que às vezes a gente escuta durante o dia? Não preciso, nós não precisamos nos concentrar, porque não é que a gente seja melhor ou pior do que vocês, mas nós fazemos o exercício de estar presentes no momento presente o tempo inteiro. Então, estamos respondendo uma mensagem no WhatsApp, mas quem está batendo anastecas não somos nós. Estamos numa ligação telefônica, que não é um atendimento, mas quem está respondendo não somos nós, porque nós estamos alinhados com o presente momento. Estamos presentes no momento presente. E não é porque a gente é melhor do que vocês, mas é prática. A gente treina mais. Por que, que um, um, um, um... existe atleta olímpico e o um não olímpico? Porque o olímpico, a diferença entre eles é que um treino é 10 horas por dia, e o um não olímpico está no bar bebendo, comendo torresmo, e depois ele vai jogar futebol. E é isso. Tem diferença no resultado? Tem que ter. É simples. Então, assim, é treino. Lembrando. Né? Que o processo é individual, autoresponsável. É intransferível. E nós fazemos nossas escolhas. Então, a gente Exatamente. escolhe, não é? Exatamente. <risos> então, a gente escolhe se a gente quer ser o tipo de atleta que a gente quer ser. Se a gente Exatamente. quer estar conectado o tempo inteiro, não. Então, Sim. isso é que vai fazer diferença na sua vida. Vamos? E está tudo bem, tá? se você não quiser. Está tudo bem. Isso. A opção é sua. Não existe errado, gente. Está sempre tudo bem. Eu, eu preciso chamar muita atenção, Léo. Assim, um, um dos atributos que nós precisamos desenvolver muito aqui é o respeito pela escolha do outro. Então, não pode haver julgamento. É respeitar o que o outro escolheu vivenciar. Seja uhum. o que for. Isso é imprescindível para existir o amor incondicional. Sim. O respeito... A gente não vai. Não vamos... tem jeito. Como é que tá seu tempo aí? Tem ainda aqui mais uma, duas perguntinhas. Vamos lá, vamos responder essas que duas que perguntinhas. Certo? Vamos lá. Ok. Flete, querida, vocês podem me responder uma dúvida. Há mais de um mês estou sentindo muito incômodo no plexo, mal-estar, calor, muito cansaço de repente. Afinal, o que está acontecendo, queridos... Uau! Vamos lá. É, as dores ascensionais, ou sintomas ascensionais, eles normalmente só duram entre quatro e cinco dias. Passou disso, é bom o ao médico. Porque às vezes você acha que a sua dor é no plexo solar e ele pode ser na boca do seu estômago. Um mês sentindo um incômodo no plexo solar, não, é normal. Tá? É... muito cuidado é... não vejo que nada seja energético tá? e eu estou dizendo isso porque eu estou enxergando o ser de luz que você é, que fez a pergunta não é energético então, acho que é isso diga mais uma pergunta vamos lá, vamos para a derradeira Nesse momento, tá? a gente coloca tudo como sendo uma questão do processo excepcional. E, às vezes, é uma questão física que precisa ser vista. né Então, uhum. assim, a precisa a gente precisa ter clareza. Uhum. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, se assim, você está tomando medicação, não para a sua medicação. Né? Se você tem um acompanhamento médico, não para o acompanhamento médico porque fez uma sessão energética ou porque fez uma... Uma terapia quântica, tá? Uhum. Faz o acompanhamento médico do jeito que você está fazendo direitinho e o médico então vai perceber a mudança e, se for o caso, ele suspende a medicação. Então vamos, uhum. vamos ter clareza sobre as coisas, né? Uhum. Antes da reencarnação, fomos enganados pelos arcontes. Uhum. Então não foi uma escolha. Se Em? Isso... Hein? Ficou claro que foi. Se olha esse... a falta, olha a fuga da responsabilidade, vai, ter. <risos> Se esse é nosso planeta, não estamos encarregados. Precisamos da intervenção de seres de alta vibração, sim. Não, não precisamos. Não precisamos. Vocês são esses seres de alta vibração. No momento em que, para para prestar atenção, no seguinte... Você fez o seu desencarne, chegou lá nesses hospitais. Eles não podem, por lei cósmica, obrigá-lo a reencarnar na Terra. Mas eles te convencem. Quem caiu na lorota foi você. Então, quando você assinou o contrato para reencarnar, você o fez pelo livre-arbítrio. Senão, você não estaria aqui. Senão haveria uma intervenção divina, não é nenhuma intervenção de seres galácticos. A lei, as leis cósmicas não são desrespeitadas sem que haja uma interpelação de último grau. Isso não acontece, isso é fuga da realidade. Você está aqui sem lembrar dos contratos que assinou, sem lembrar das besteiras que você fez, mas você está aqui por livre espontânea vontade. Ninguém botou uma arma na sua cabeça e falou desce que a culpa é sua. Não aconteceu desse jeito. Você quis estar aqui. Você pediu é mais do que querer. Porque olha só, se eu viro para você e falo assim, olha... Aqui está a listinha de tudo que você fez de errado. Você traiu, matou, roubou, fez, aconteceu, barará, barará, barará. Você tem uma chance de evoluir. Você quer essa chance? Você fala, pelo amor de Deus, quero. Não é só livre-arbítrio, você pediu para estar aqui. A responsabilidade é sua, sim. E vocês têm medo de quando vêm as naves de achar que o planeta vai ser invadido. E vocês vivem num planeta invadido há 364 mil anos. Os Arcontes comandam o jogo, sim. Com toda certeza. Mas se você falar assim, não, eu não quero, sabe o que eles vão fazer? Nada. Nada. Você vai ser encaminhado para fora dessa cidade de luz. Quando você chegar lá fora dessa cidade de luz, sabe o que vai acontecer? Um monte de ser multidimensional, de luz extrema, vai estar lá te recebendo. E cadê a coragem? Ninguém tem. A responsabilidade é sua, não fuja da responsabilidade. Notem sempre em tudo o que vocês falam o como é evasivo o processo. A gente está sempre tentando terceirizar o problema. Se o planeta é meu, então não deveria estar acontecendo a invasão arconte. Vai lá e lute contra eles. A obrigação é que vocês. Nós estamos ajudando nesse momento o processo diretamente, ainda que vocês não vejam, a pedido da fonte criadora, porque algumas regras foram quebradas e eu não posso dizer isso ao vivo em uma live para não derrubar a live para não causar problemas de segurança pessoal minha. Mas eu sei exatamente as razões nas quais existe, sim, um, um, uma intervenção alienígena positiva ou uma intervenção lumínica positiva. Mas o que vocês precisam entender é que até hoje ela não aconteceu porque vocês não, nem sabem que nós existimos. Então, assim... A Terra não é um planeta confederado. O que que significa isso? Vocês não têm a nossa proteção. Você sabe o jeito que nós inventamos de ajudar vocês? Encarnando aqui, usando os seus corpos. É por isso que nós temos pledianos, venusianos, arcturianos, sirianos, ococantaurianos, blá blá blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, em corpos físicos humanos. Porque a única maneira de nós ajudarmos Aí a pergunta fica, mas isso então não é uma intervenção alienígena? Sim. E ela então não seria permitida porque a Terra não é confederada. Se nós estivéssemos nos corpos originais, ela não seria permitida. Mas nós não estamos, nós estamos no corpo físico humano. Consequentemente, neste momento, nós estamos terráqueos. Se nós estamos terráqueos, nós conseguimos ajudar os humanos. Se não... Não haveria necessidade de ter sementes estelares aqui. A intervenção alienígena que vocês tanto pedem está acontecendo há 200 mil anos, através de sementes estelares, tentando trazer a luz. E o que, é que acontece quando nós tentamos trazer a luz? Na Idade Média nós éramos queimados como bruxas, depois nós viramos perseguidos como alquimistas, e agora nós somos tidos como teóricos da conspiração e loucos. E é isso que o povo da Terra acha de nós. Mas nós sempre estivemos aqui. Eu, especialmente, estou nesse planeta há 6.400 anos. Passei por Atlantis aqui, com o um corpo arcturiano. E aí? Eu sei o jogo. Existem sementes estelares que estão aqui há mais de 100 mil anos. Eles, sim, são guerreiros, que podiam estar na vigésima dimensão, décima, terceira dimensão, oitava dimensão, e estão por amor aqui para ajudar os seres humanos. E quantas vezes vocês já os queimaram? E o que, que isso muda para nós? Nada. Continuamos amando vocês incondicionalmente, repetindo a experiência até que a Terra seja liberta. Mas nós temos a nossa autorresponsabilidade. A pergunta é, e vocês? Isso não é para você que fez a pergunta, tá? Eu estou só aqui elucubrando sobre o assunto. Não estou direcionando essa energia a você, pessoa que fez a pergunta. Estou só trazendo a ciência aquilo que vocês tanto pedem. Queremos uma intervenção alienígena, ela já existe há centenas de milhares de anos. Vocês nunca deram valor, vocês sabem por quê? E agora, puxando de orelha, com todo carinho e com todo amor, porque vocês esperam um milagre gigantesco. Vocês esperam uma nave enorme, do tamanho da lua, pousando no Central Park com centenas de milhares de alienígenas de todas as raças, como fosse um encontro da ONU galáctico, encontro do Conselho Galáctico, para avisar para vocês que nós existimos e que nós estamos aqui para libertar a humanidade. Só que o milagre é o sopro. A sua intuição, muitas das vezes, para me dizer 99% das vezes, não é um ser materializado com uma voz angelical dizendo o que você precisa fazer. É um que vem no pé da sua orelha. Que você sente subindo do seu coração. Mas vocês buscam fora as respostas. O sopro acontece de dentro para fora. O milagre acontece de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não é assim que a banda toca, a banda toca o dia inteiro, o tempo inteiro, vocês às vezes ficam assim, meu Deus, queira tanto me conectar com a energia dos arcturianos, como eu faço para entrar em contato com os arcturianos, com os pledianos, com os sirianos, vocês sempre estão conectados conosco 100% do dia, porque vocês são parte integrante da fonte de tudo que é assim como nós. Então, é impossível se conectar de si próprio. Só que o que vocês buscam é a intimidade. E intimidade é como o um relacionamento humano. Ela dá trabalho, ela exige tempo e exige dedicação. Mas nenhum de vocês está disposto a dar esse passo. São poucos que estão dispostos ao compromisso de desenvolver o relacionamento mas vocês querem escutar na hora entender na hora liderar a clara evidência na hora clara audiência na hora todos vocês são médiums todos vocês têm os mesmos dons enquanto veículo físico humano que vocês habitam porém é como o atleta, quantos de vocês treinam esse veículo físico muito poucos porque é muito mais fácil terceirizar a responsabilidade é muito mais fácil buscar no outro aquilo que é meu é muito mais fácil esperar uma invasão alienígena como várias camisas dizendo assim me leva, me leva, me leva mas não vamos levar ninguém não adianta falar vou esperar a vinda de Jesus ele não vai voltar para salvar você ele vai voltar, sim. Vou falar uma coisa para vocês sobre Jesus, então. Duas coisas, para terminar a live de uma maneira muito polêmica. A primeira coisa, se Jesus está na centésima, quinquagésima, quarta dimensão, talvez ele até tenha subido alguma dimensão, significa que ele começou também na terceira, alguns bilhões de anos atrás. Significa que ele também, provavelmente, roubou, matou, traiu foi traído. Você já parou para pensar nisso? E a segunda coisa sobre Sananda, nosso querido irmão maravilhoso. Ele foi o, entre aspas, governador da Terra durante a era que ele foi responsável, que é a era de peixes. No momento em que nós adentramos a era de aquário, quem assume o bastão passado fisicamente de Sananda para mestre Saint-Germain. Então, hoje, o que vocês considerariam Sananda, vocês podem clamar por Saint-Germain, porque é ele que é o responsável por essa era. Ele é o responsável pela população da Terra, pelo planeta, por todos vocês encarnados e desencarnados. Para que vocês entendam que tudo é manipulação. Tudo é uma maneira de vocês permanecerem terceirizando a culpa, jogando a responsabilidade em cima de alguém e fugindo de quem vocês verdadeiramente são. Todos vocês que estão nos escutando nesse momento. Vocês são perfeitos. Se nós pudéssemos, com toda a nossa tecnologia, e com toda a nossa consciência, tirar um minuto do dia de vocês ou da vida de vocês, ou uma molécula do corpo de vocês para transformar vocês em algo nós não o faríamos porque nós os amamos do jeito que vocês são tudo o que vocês passaram até esse exato momento foi para tornar esses seres perfeitos que estão aqui agora nos escutando e é por essa razão que nós os amamos incondicionalmente e esse amor Sim. simplesmente transborda. Simplesmente. Nós queremos dizer aqui mais uma vez, que não importa o que você pensa, diga ou faça, nada te afastará da fonte, porque você é parte integrante da fonte. E nada te afastará de nós, porque não há nenhum julgamento aqui. Nós conhecemos cada pensamento, seu... Cada ato seu. E nós, além de conhecer vocês profundamente, nós os amamos incondicionalmente. Sempre estivemos e sempre estaremos a um pensamento de distância seu. Gostaríamos de encerrar essa transmissão com uma saudação arcturiana. Eu vejo você. Eu sinto você. Eu sou você. Namastê. Leoma, gratidão, gratidão aos nossos arturianos lindos e a todos esses luz. Estão aqui com a gente, gratidão a esse povo maravilhoso que está no seu processo de despertar e que hoje à noite esteve conosco, né? fazendo parte dessa egrégora, fazendo com que a luz interna de cada um possa brilhar mais forte, porque esse é o nosso processo. Cada um fazendo com que a sua luz vibre mais e assim nós iluminaremos muito mais. Então, um beijo no coração de todos e de cada um. beijo, Léo. Gratidão, que vocês gratidão. tenham um dia lindo amanhã, uma noite maravilhosa, um final de semana incrível, de muito amor, muita luz, muita gratidão quero agradecer a vida de cada um, o tempo de cada um, dizer que nós honramos e vibramos junto com vocês, e é muito incrível, porque quando nós fazíamos a saudação arcturiana, nós podíamos ouvir a voz de vocês dizendo conosco a saudação, e nada nos deixa mais felizes. Amamos vocês demais, um beijo grande, Beth, gratidão pela oportunidade. Estou é, extremamente é. honrado de estar aqui, no seu programa, no seu canal. Espero ter sido contribuição nessa linda noite. Um beijo grande. E fiquem Nossa, todos Deus com, Deus com Deus vocês. Muito. Que bom. Gratidão, gratidão, gratidão.